Sou eu aqui de volta Já faz algum tempo que eu não publico algum vídeo E dessa vez eu voltei então para poder contar as novidades Porque vai em breve né, no seu inbox, no seu uh, CC Apps vai aparecer a versão 2017 dos aplicativos da Adobe Então eu vou falar do Premiere, vou falar do After Effects Mas eu vou começar aqui pelo Pelo Media Encoder O Media Encoder para quem tinha a versão 2015.2 tem muitas diferenças em relação ao 17, mas diria que metade das diferenças, ou talvez até mais da metade, foi justamente do 2015-2 para o 2015-4. Então o que eu vou fazer primeiro é lembrar dessas modificações. Então a modificação principal que a gente viu foi a opção de ter os ingest presets que são justamente os presets para quem costuma fazer em gestão de mídia e poder automaticamente ele converter, transcodificar para algum formato mais leve, se você não tem um computador muito poderoso ou se você está editando com uma resolução muito alta você consegue baixar essa resolução que é o que o Premiere e o After entendem lá como proxies então você está aqui tá gerando um proxy para você poder trabalhar e depois poder alterar também apareceu o, o codec formato AS10 que na verdade é uma, é uma de subdivisão do MXF Que é perfeito para quem trabalha com broadcasting Porque justamente ele evita essa parte de transcoding E vou puxar um vídeo para cá para poder mostrar mais coisa Eu peguei uma foto, deixa eu trazer um vídeo E o que aconteceu no vídeo então é que eu podia então, adicionar o meu ingest preset direto aqui dentro Então além de ter agora os meus transcodes que são os normais que a gente fazia, né, eu seleciono aqui um codec, esse tipo de coisa, um formato, um codec, por aí vai. Eu, então, agora tenho as opções de ingest, que ele automaticamente converte e leva para alguma pasta. Dentro do formato em si, o que também apareceu na versão 2015.4, no, no, aqui na, na, no Transcode, né, eu tenho essa opção aqui embaixo, Dizendo que o meu vídeo é um vídeo VR, então desde que o Premiere começou a trabalhar com vídeo VR O After também começou a ter essas capacidades, então o AMI também absorveu isso Então agora você pode adicionar metadado para vídeo dentro do Mid Encoder E no Publish apareceu uma, pessoa, uma opção aqui de, de Transcode também né? Você tinha o Facebook, o FTP, o Vimeo e o YouTube e agora você vai ter mais opção esse então foi o Adobe Media encoder 2015.4, que provavelmente é o que você já tem na, no seu computador. Vou passar então agora para o 2017, então esse aqui é o Adobe Media encoder 2017. Você vai reparar que visualmente não tem tanta diferença assim. O que aconteceu basicamente foram, os ícones foram redesenhados, acho que consegue perceber por aqui e também essas retinhas, e a fonte também alterou, a fonte anterior era um pouco mais bold, agora ela é um pouco mais light, mas continuam os presets, continua a opção de ingest, eu tenho aqui também os meus presets salvos, né, personalizados, e por aí vai. A grande diferença foi que, antigamente, quando eu tinha o meu né, 2015.4, mesmo que eu pegasse vários vídeos, né, pegasse um vídeo e jogasse lá, ou selecionasse vários vídeos e jogasse lá dentro, ele sempre botava um vídeo atrás do outro. Então ele só tinha a opção de botar vários vídeos independentes. Na versão 2015, aliás, na versão 2017, eu agora tenho essa nova aba aqui. Então eu posso, por exemplo, pegar um único vídeo e jogar aqui. Eu posso pegar vários vídeos, e se quiser continuar com eles independentes, ele vai continuar criando também vídeos separados ou eu posso pegar os três ou mais vídeos juntos, no caso aqui, jogar para esse lado, e o que ele faz é ele vai costurar todos os vídeos em um único arquivo. Então é isso que ele está fazendo. Ele está pegando os três arquivos, vai juntar todos eles num único arquivo, e a partir disso eu exporto um único vídeo. E sendo que aqui dentro também, ele me dá a opção de reordenar a ordem dos vídeos. Então também fica interessante, porque eu consigo também aqui organizar, mesmo que a ordem ali não seja exatamente como eu quero. Além disso... Na hora de, também de fazer o meu transcode As duas opções novas que eu tenho é Agora no publish, eu posso pu é, fazer um publish dele Pro... Pro Beyoncé Eu posso fazer também um publish dele Dependendo do formato que eu usar Deixa eu pegar aqui Vamos Eu posso fazer um publish dele pro Twitter Que também antes uh, não era... Não é tão usual, então a Adobe também foi adicionando. Se não me engano, isso já tinha aqui no, no 2014, 2015.4. Também a opção de exportar para o Twitter. E no 2017, a última coisa que eu quero mostrar também, que é bem interessante, é que agora eu posso, então, exportar apenas o Alpha do meu vídeo. Então, se eu tenho um vídeo que tem canal Alpha, né, vocês devem saber que é o canal Alpha, ele então pode exportar apenas o alfa nesse vídeo, então eu posso ter o meu vídeo normal com as cores e o meu vídeo normal também, mas tendo só o meu canal alfa. Então isso me dá a opção de fazer uma manipulação de cor independente, de fazer, talvez fazer algum ajuste na, nesse meu canal alfa em, é, em pós-produção, talvez dê uma, uma, mais, uma flexibilidade maior para o meu editor e por aí vai. Então, como eu falei, esse aqui foi, foram as novidades que tem no, no Adobe Media Encoder. Basicamente, algumas coisas que já vieram desde o 2015.4. Eu tenho então agora a opção de publicar para o Twitter e para o Binance, e eu tenho então a opção de renderar apenas o meu canal alfa e também de juntar vários vídeos em um só. É, Fica então ligado no canal. Eu vou publicar em breve o as atualizações do Premiere e do After Também nessa versão 2017 Espero que você goste, compartilhe E obrigado por assistir Até a próxima